Caindo, cara. Fala, Muquinha! Aí, olha só, se você ficar me perseguindo aqui, <risos> seu otário. Olha só, é, é por um bom motivo, mano. É por um bom motivo. Fale, que à vontade. Eu tô aqui hoje, tá ligado? Nessa madrugada. Acabei de ir. dar aquela namorada, tá ligado, né? Ah, Queria entendi. que tu mandasse um salve aí pra minha mina, mano. Só isso? Só, pô, vem aqui por ela, pô. Não, ah, então. Ah, tá. Calma aí. Eu... Vem cá, ele tá aqui. É aqui, ele aqui, cara. E aí, ô, filho calma da aí, puta! Pera aí. pera aí, qual é, moqui? <risos> pera aí, posso botar ela aqui? Não tem calma, não? Pode, pode. Vem aqui, caralho. Manda um salve aí pra ela. Vai ser se cara. Eu ainda acredito nesse ter esse doente, mano.